Hey! Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo de live. O que eu tô fazendo? Não, não sei porque eu tô fazendo isso. É, eu tô aqui com o Compre Brasil. Gente, é, vou, de, vou avisar aqui sobre os nossos parceiros, que é o Nod, Nodlis, macarrão picante e fan Shields e a Coquelândia. Nossos parceiros, se inscreva no canal deles, segue e entre no servidor deles. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo nessa live, meu Deus Eu tô com muita vergonha Será que meu, minha voz tá saindo? Minha voz tá saindo Vamos entrar aqui no servidor No servidor Tem zero pessoas na live, são agora 19 horas Tem zero pessoas Será que alguém vai vir? Vamos lá pro centro, né? Espero que não, não fique bugado, porque, né, o bagulho é louco. Se tiver bugado, me fala que eu não vou poder fazer nada. Gente, não tem ninguém, não tem ninguém, eu tô com medo. Eu vou fingir demência, se ninguém aparecer, eu fingir demência e apago a live. Ai, não, não é o <risos> Eu acho que eu vou diminuir a qualidade, eu tô com. Eu tô com muito medo de bugar. Ai gente, se bugar. Oi, oi Estevão. Oi. Gente, tem uma pessoa. Gente, eu sou flopado, meu Deus, gente, eu não acredito. Eu sou muito flopado. Tudo bom? Gente, eu sou muito flopado, meu Deus. Acho que eu vou fechar a live e vou fingir demência Tô bem, não É, a gente já... É logo. Calma aí, gente Acho que eu vou fechar a live viu, Porque ele nem apareceu Tô triste Agora tentar né? Fazer algo A vida, né? Est... Que isso, gente? Estou com misericórdia desde para parar com isso Eu sou Ó, oh, o Gael disse, o Gael CP disse, olá, espanhol. Olá, manito, como está? Seja é bem-vindo. <risos> o sorvete animado disse, oi também. É. Estou em live. <risos> sério, sério, sim. tem três pessoas vamos calma gente olha que legal quando alguém se inscreve calma quando alguém se inscreve é inscrito olha gente que legal quando alguém se inscreve aparece agora eu tô fazendo pela Streamlabs. Entrei na sua conta do Golart fake. Minha conta não, nossa conta. Mimi, cute cookie. botou interrogação aqui é tudo disso. Tudo bom, Mimi, Cuti cookie. Gente, qual selo você quer primeiro? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Vamos decidir. Eu vim aqui pra fazer selo com a, com a galera. Comunismo. Quê? Como assim? Por quê? Eu quero fazer do farol, então Gente, o nome apareceu, eu nem vi Não tenho nenhum Como assim, gente? É, só faz cinco dias de jogo Claro que eu não vou ter nenhum selo Você tá no ventilador, eu nem sei aonde que eu tô. Eu estou no ventilador. Vamos começar pelo. Gente, deixa eu ver minhas moedas. É. Ah não, tô com dois mil. dois mil. Tô com dois mil moedas. Calma, calma, calma. Primeiro eu quero, eu quero decidir. Vamos chamar a galera. Ele quer ir do Forte Nevado. Eu nem lembro mais qual é o seu. Acho que eu vou diminuir a qualidade do jogo, hein. Ah, mas assim fica feio. Calma Calma gente, tudo é É porque você Porque você disse Nossa conta e lembrou do mesmo Por isso que eu falei comunismo Qual é essa mensagem aí que você apagou Hum de olho Cadê o go Art fake aqui? Acho que tá travando, gente. Não tem mundial. Primeiro vamos dar uma relaxada. Primeiro porque começou agora. Ó, oh, gente, eu gostei demais disso. Ó. Oh. Alguém se inscreve lá, Fabroain se inscreveu Muito top Ah, não aparece na minha tela, aparece na outra tela Adrian Castro, aí Clube Pinguim Brasil, voltou, voltou Até cinco 5 dias Cadê o Estevão? O que é o nome dele é Estevão? Vivo no YouTube. Vamos fazer cedo. Né? Bora, bora começar pelo do Forte Nevado, né, gente? Vamos começar pelo selo do forte nevado que eu acho mais. Qual é o selo do forte nevado? Nem lembro. Top. Foi atividades. Que isso, gente? Que susto! Alguém arrombou o portão. Criar uma conta fake? Eu não, não, não gosto disso não. Olha do do iglu do dance club 10 pinguins no dance club dançando. Façam a festa para 30 pinguins Qual era do forte nevado, gente? Estou flopado, gente, meu Deus Qual o selo do... Opa. Dá um coração, né, gente? Coração. Qual a cor nós escolhe Acho que é sempre pinguim com a mesma cor. Tem que ter Tem que ter 25 Tem que ter 25 dançando Para conseguir o selo já consegui Bora chamar os caras, né gente Tá, já temos dois Precisamos de... não, já temos quatro o Daniel tá na live Se o Daniel tiver na live Diz pra mim aí que ele tá assistindo pode mudar a gente é pobre internet é ruim a internet aqui do pai é ruim três dani eu tô aqui eu não dou esse clube meu me bugou. Se tiver bugando, gente, eu não posso fazer nada. Tipo, o computador é ruim. É... Tipo, eu não posso fazer absolutamente nada. Hein? Por isso eu não gosto de fazer live. Porque é uma bugação. Que. Não, tá bugando, meu, tá bugando o Clube Pingo, gente. Tá bugando o Clube Pingo Brasil. Nossa, agora bugou. Tem, tem um nome com, tem um, um pinguim aqui, gostosada. Bugou, gente. Bugou. Será que a live bugou também? Eu, eu sabia que não ia dar certo. Vou apagar a live e vou fingir de demência. Isso nunca aconteceu. Vou diminuir a qualidade O Vini disse... Valeu Vini Nossa, Tá bugando mesmo, tá bugando o Clube Ping Brasil, não a live eu acho Será que é porque eu tô no centro? Vamos tentar, vamos tentar. Gente, é. Pegue a cociano. É a Coss... Ai, eu fecho, desliguei aqui, meu Deus. Ele vamos, Fel, mas ele não tá com a cociano. Pega a cociano, que eu tô com preguiça de trocar. Pegue a cociano. Já tô aqui com a Cociano, vocês se de Cociano Vou entrar no clube no CPBR Vamos virar o NCB Vamos sim, se der tempo Falta muito ainda. Falta três. Ah, o Daniel já tá. O Daniel tá na live. Salve, Daniel. Quem é a Runa Doces? Ué, eu ganhei o selo bom de mira. Gente, eu ganhei o. Selo bom de mira sem fazer nada Vou ter que comprar Tem falta mais um ainda Eu ganhei o selo bom de mira Copo de água doce Tá, falta mais dois a Runa vai comprar, a Runa tá bugadona Já volto, não me deixa no vácuo A gente, a gente não tá te deixando no vácuo Mimi, ah, você é a Mimi, salve Mimi Como é que é o nome? Mimi Cookie Meu nick no CPBR É bem 10 TT Raiz, e aí? Boa noite Boa noite Raize é, A Gracinha, Mimi Oi, tudo bom Gente, alguém já se inscreveu? Tipo, se você se inscrever vai aparecer na tela que vocês forem inscritos Quem não se inscreveu, se, se inscreve, não se inscreve. Eu, eu nem consigo ver porque... Porque o meu não tem som É, yeah, cadê o povo? Cadê o Daniel? Eu acho que é o centro que tava bugando Sim Pegue a Cociano Estamos devagar, gente 20 minutos de live e a gente não fez nenhum selo Estevão caiu, gente? Ó, oh, tem aqui o Daniel tem, tem um assassino Fox Quem é um assassino, o assassino Fox? Tá, tem quatro já Só falta a Runa A Mimi, Kuti, Cookie Qual é o Ciano? Tem dois azuis O Ciano é essa cor aqui Ciano Tipo, não é esse azul, tá vendo esse espinho aqui de trás? É azul, esse daqui que é ciano. Ciano é tipo a cor do, do oceano. Tem quatro, falta a runa, gente. Falta a runa. Gente, se estiver bugando, me desculpe. Mas a gente é pobre. Entendeu? Aí gente, já tem quatro, já tem cinco. Agora é só arremessar a bolinha de neve. Não era 5, gente? Porque não foi. Eu estou com o índio de nadadeira. Como assim? Qual o que eu tô? Aê, ganhamos! Um selo pra nós. Obtemos o selo, gente ah, a Runa não conseguiu, gente Ela tá de azul, gente É ah, o outro azul, o Ciano Pega a cor Ciano Vamos esperar mais um pouco Pra ver se a Runa consegue Reis, Reis X Eu te respondi Reis, o Reis disse e aí, boa noite, eu disse e aí, tudo bom. Ela tá de azul, tá, gente. Que que, que era pra acontecer? Você tá de azul É Ciano Ciano a do impostor Você ainda tá aí, Razer? Razer X eu te respondi sim Gente, eu não tô lendo muito chat não, não. Desculpa o Agracinha gamim aí está... Brock está... É... Está em qual estou no serve ventilador Sim, só faltou a runa, né, gente? Dez Pinguim, então. Ó o Brock, a gente, se conectou Brock Ele não tá funcionando Qual selo não tá funcionando? Tem algum selo que não tá funcionando Gente, a Rauna conseguiu o, A Acociano. No A Sofia Quatro clama, Clube Pinguinho Brasil Que que é isso Sofia, que boca é essa Isso é evangélico Braim É seguro baixar o Clube Pinguinho Brasil É sim Fel, você Trocou de Whatsapp, eu não troquei de Whatsapp hein? Eu só parei de usar <risos> eu, não tô, eu não tô usando muito o WhatsApp Quem aqui tá na live? O copo de água tá na live Salve copo de água Tá, bora pro próximo selo Vamos fazer o que o Estevão tá pedindo aqui Porque parece que ele entende do selo Entendeu, gente? É... Eu esqueci qual é o selo Cadê o Estevão? <risos> A Sofia tá revoltada ali no chat, gente Mas eu... Mas eu não recebi mensagem sua. Eu acho que mudou, então. Eu acho que eu não recebi. Você acha que ele tá falando com outro? Mano, o CPBR, o CPBR tá nascendo no centro. O centro tá... Tá alagado. Tem certeza porque o meu mundo fala que, que... Que pode botar em risco. Então é normal ele falar porque ele não tem a segurança ainda, mas eles vão colocar depois. Tem que colocar esse uniforme. Os caras deveriam disponibilizar pro cara porque eu queria jogar. Ele me chamando de Sofim, ah, Sof. Não, Sof é um apelido muito bom. Sofis. O bloco bro, tá pedindo pra gente ir num forte elevado Dá pra baixar móvel, dá pra baixar pelo puff. Eu quero o selo. Ah o, bro, o Brock quer o um selo, gente. O bloco nem de esse ano tá. Vamos fazer isso aqui primeiro, logo. É esse aqui, né? O centro tá, tá muito bugado Vou me inscrever no canal Bem-vindo Ative... Deixa eu ver At... Como é que é, gente? Calma, bro, que a gente vai lá depois Obrigado, copo d'água Por se inscrever no canal Se você tiver com a inscrição... Aberta vai mostrar aqui no na tela melhor que Tina, né? céu? ah, conseguimos o selo, conseguimos o bloco já. Troca a sua cor. Assim eu gosto de Tina porque é muita nostalgia falar de Tina. Mas é melhor sofre porque você gosta mais. E sofre é mais bonito. E é mais fofo, né? Sofis. É, então, gente, vamos pro Forte Nevado ajudar o bloco a conseguir o selo. Gente, cadê a Runa? A Runa saiu. Runa, não te esqueci de ti não. Ah gente, era para ter a cor azul. Se agora eu sou amigo do detetive. A Sophie disse boa live. Mas Sophie, você não vai jogar conosco? Queria você jogando conosco de novo. E ver se manda no. Mensagem no WhatsApp correto, hein? Você acha que você tá mandando no errado? Tá funcionando os mares de refri Tá funcionando Voltou a funcionar hoje Uma pergunta Por que tem loja de esporte No CP Brasil Tem loja de esporte no CP Brasil Salve Moguel eu, pe eu, eu peguei O um moleque de primeira Boa copo d'água Agora, porque o nome do cara é o covo d'água, gente? Conseguiu, Brock? Atire bola de neve. Gente, atira a bola de neve pro. pro Brock conseguir o selo. Foi minha, secu... foi minha segunda conta Copa... Aí, ele conseguiu Vamos agora fazer o selo do Dance clube Quem pediu o selo do Dance clube? Qual? Quem pediu a Runa? a Runa, a Runa, a Runa, você já conseguiu o selo? Quem foi que pediu o selo do Dance Club Bora fazer o selo do Dance clube agora Ô, oh, Moguel Mano, eu pensei que era Miguel É Moguel Você, você Cadê? Você Você precisa Ter a cociano. Gente, todo mundo Fique com O Ok, Estevão Desculpa Gente, calma, não fica comigo, porque eu esqueço de ler as mensagens Qual servidor você está? Eu estou no servidor ventilador Nossa, Estevão, vai sair? Não Mais movimentado o Moguel. Ah, o Moguel tá na live, salve o Moguel Pig Luca, salve O este animado Que pediu Ou não serve Ventilador Por então então Então no mapa e vai na mina Não entendi Calma, Estevão Vamos seguir, é o que o Estevão, gente Eu gosto eu gosto de mimar os inscritos, então bora... A live tá atrasada, tá muito atrasada. A gente é pobre. Vamos, vamos... Deixa, bora, bora ser liderado, Então gente, é isso que eu tava falando, Dance Club Depois do Aspenberg Vamos todo mundo pro Dance Club Abre o mapa e vai na mina. A gente vai na mina daqui a pouco. Eu ainda estou aparecendo. Agora eu apareci. Gente, para que eu fui entrar no, no centro? Bugou. Estamos. Estamos ao vivo. Gente, alguém mudou um cu ali. Misericórdia. Estamos ao vivo no YouTube. O jogo aqui tá carregando Vamos lá tentar fazer o selo Todo mundo dançando Vai Minhas coisas já tá doendo Depois a gente vai na mina Eu tô com as, a qualidade Do, é, do clube no Brasil No mínimo, porque tá bugando Ai, minhas costas, meus olhos, meu tudo Eu fui digitar O bagulho desceu aqui Meu jogo aqui tá aqui, me espera Vamos esperar, porque esse lá aqui vai demorar, né? Gente, alguém vai no centro e divulga lá a Live, pay. Manda todo mundo entrar pro Dance Club Alguém tem que estar tá divulgando na live Olha o Daniel aqui parado Manda salve Salve pro Angry Y321 Fel, você tá bugado Eu sei disso, Estevão Não precisa jogar na cara Tem 1, 2, 3, 4, 5 Então, calma, eu não sei contar, gente Conseguimos! <risos> Coneguinho! <risos> tem que ter 25 dançal Na verdade, tem que ter 10 ou 25 Tem dois selos Vocês querem fazer o de 25, gente? Ai, meu Deus se vocês querem fazer o de 25, vai demorar Se não apareceu pra você, provavelmente tá bugado ou, tá... ou você já ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Só tem 8 dançando Vai Alguém vai no centro chamar, se eu for eu tô bugado Chico, Chico de Chiquititas Oi Chico o Divin... Gente, alguém tem que chamar no centro de... Deixa eu chamar Não, vocês ficam aqui que eu vou chamar Fica todos aí Não sai ninguém, o gato cheque Incultou 150 moedas Pobreza, hein Não, mentira, eu agradeço, muito obrigado 150 moedas é muito E o acende essa luz Então, a luz do meu quarto queimou Por isso eu não tô podendo E eu tô é, com o flash do celular Porque eu odeio jogar no escuro Nós estamos ao vivo no YouTube Todos num dance, num dance clube. Pesquise febraí no YouTube. A pan, a pan tá aqui, a pan é mod. Manda... Manda salve. Gente, todos... To no dance club gente já temos usuários suficientes no dance club use o Kai para ganhar dinheiro eu já, eu já uso o kawaii ele me mandou salve o kaiobi é 123 salve de novo olha o gael 2018 o gael 2018 é espanhol, dá uma passada no canal dele Ah, gente, a gente não vai conseguir esse selo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só tem 9 dançando. O Daniel tá ali, tipo, o que tá acontecendo? Você está ouvindo o copo de água, olha que legal. Ah, dá até pra dar um like, ó. Eu dei like na música do copo de água. Que legal, mas eu não consigo escutar. A gente não vai conseguir esse selo dar Vamos... o um copo de água aqui, gente Hum, me deu vontade de beber uma água agora Alguém me mandou alguma coisa É o Thomas Vou responder Vamos explorar Vem brincar comigo Esse aqui não, esse aqui eu não gosto Isso aí tem um nome feio Coisa fia Gente, a gente não vai conseguir, vamos pro selo do farol Vamos pro selo do farol Pinguim Lucas, salve de novo Seja bem-vindo Olha ah, o Pinguim Lucas Tá aqui no Clube Ping Brasil Não, meu nariz tá entupido gente. Meu Deus Vamos. Vamos pro farol, todo mundo vamos pro farol. para tentar o selo. Porque eu acho que esse selo do Dance de 25 pinguins não vai para frente. Gente, eu tô assistindo aqui a live pro celular. Assim, até que ele não tá bugado não. É o próprio Clube Pinguim Brasil no centro que tá bugado. Ele assim, não tá bugando assim tanto Porque eu, sou, eu tô sozinho em casa Porque Pra fazer live, pra não ficar bugando Porque quando tem pessoa, tem gente usando Aí a live poderia ficar bugando Aí por isso eu faço aqui É, quando ninguém tá em casa Escreve o Felabrain no Youtube Estamos ao vivo Felabraim Toma já Pois eu já tinha mandado, mas eu vou mandar de novo Porque eu gosto de mimar Toma já salve pra você de novo Vamos pro farol Galera Estamos ao vivo Eu Até diminuiu o Kaspiloski aqui, né Vamos pro farol Tá todo mundo no farol, Eu ainda preciso comprar um instrumento Quero jogar sem abaixar nada sem abaixar nada. Como eu faço? Como eu faço isso? O Lucas Gabriel Soares Martins comentou o nome grande, hein? Pô, já tá aqui sem mim? O espírito acabou de se conectar. Então, para você jogar sem baixar nada, você precisa baixar o por fim. <risos> Mas você não vai baixar é o Clube Pinguim Brasil. Você vai baixar o por fim. Para você jogar, é só você jogar o Clube Pinguim Rio White, que ele não precisa abaixar nada. Eu tenho que ser qual instrumento aqui, gente. Tem muita gente com, a, com o, o, o bagulho lá grande. Cada um tem que tem que ter um instrumento. Eu gosto de piano, vou comprar uma teclara verde. baixar para jogar porque meu jogo tá demorando para carregar provavelmente é porque tem um servidor tá muito cheio entendeu só usa o celular para para para o farol certo entendi nada calma galera eu vou sair e entrar de novo a gente espera eu consegui, gente? Fel, manda salve. Diogo, salve pra você. Fel, manda aqui salve pro Sampa. Conseguimos! Conseguimos! Melhor bando do Fel. Fel, eu saí porque eu tô cansada, mas eu amo sua live, você é muito legal. Amanhã você continua, se assim você fizer outra live amigo. Ah, curte era muito fofa, eu gostei muito de você Espero que você tenha conseguido o selo lá do, do Dance Club e do, e do Rock e do, do Forte Nevado Espero que vocês tenham conseguido o selo, esses três selos O Estevão vai brincar comigo, Diego, é comédia Na verdade, ele já tá brincando comigo, e aí, bugou. Tchau, Mimikuti, Kuki. Ah, espero que tenha se divertido mesmo. Desculpa se eu não te respondi alguma coisa, tá? Porque é muita coisa na, na tela, eu preciso olhar os comentários. Fique com Deus, boa noite. Hein? Aqui, a Rona Doce. Vou mandar uma mensagem pra ela. Gostei muito de conhecer o Miguel também. Vou retribuir aqui, né, gente? Vou retribuir com outra mensagem. Foi é legal ver você, né? Conseguiram sem mim ainda. Bora virar iceberg. o iceberg? Clube Big Brasil voltou, voltou, Ricardo. O demônio bunda. Meu Deus. Ele ainda tá com esse nome. Conseguido sem mim ainda. Ou oh, o Pinguim Lucas. Você não conseguiu entrar, não? Estamos esperando. Olha só no livro de selo. Aqui a Runa Doce mandou. Muito obrigado, Runa Doce. Vou copiar de água. Olha no livro de selo. Cadê o Pinguim Lucas? O copo de água pediu para olhar os. Como é que veio aqui? Aqui. E vou te selo. O meu CP tá travando. Que até tô te vendo. Meu nome é lindo. Misericórdia. É pra igreja, viu? <risos> Vamos virar o iceberg ou bloco, A gente vai virar assim. Espera só um momento pra ver se a gente consegue. Ele tem 55 selos de 252 Luna Doce mandou outra mensagem aqui Tá gente, vamos pro iceberg, ó. cadê o pinguim? O pinguim Lucas chega Olha lá, ele chegou, gente. Ele chegou. Vai, vai, vai, vai. Aí ele saiu. Mano, será que ele caiu? Gente, não se preocupa que vai ter outra live a gente fazendo. Eu vou criar outra conta pra gente fazer tudo de novo. Então não se preocupa se você não conseguir agora. Eu tenho 39 selos. Finalmente consegui entrar no jogo. Mas pode me chamar de cabeça de vento. O que que tá acontecendo com o Daniel, gente? O Daniel tá bugadão. Ó o Daniel. O Daniel tá invisível. O Daniel tá invisível. É, depois passou, não, não ignorou, né? Eu quero o do Iceberg Gente, vamos agora fazer o do Iceberg Tá bom, Pingu Luca A gente vai deixar A gente vai fazer com você depois Porque senão a gente não pode parar Porque senão não vai dar pra fazer nada E eu tô no seu lado Vai largar demais, Pinguim maneiro. Olhada, quase salve pra você Eu cliquei em comunidade sem querer, meu Deus, acontece. Acontece, viu, Pinguim e o Lucas? Estamos ao vivo no YouTube. Vamos virar o iceberg. Gente, pra virar um iceberg é muito fácil. Onde que compro o chapéu, gente? Alguém me fala onde compra o chapéu. É, vocês compram a cor azul. Vou comprar aqui uma cor azul. E vocês precisam ter o puff azul. Co azul, puff azul. Vou retirar a guitarra. Vou pro a mina buscar o capacete, né? Quase esqueci o local da mina Eu já vou pro iceberg E quando tem muita gente numa sala Só pinguins aparecem Peraí vou entrar de novo Como compro os livros Não tem como comprar os livros Acho que nunca vai ter como comprar os livros Como assim comprar os livros tem dois Lucas na live É, vocês peguem o capacete aqui Na mina Me pediram pra ir na mina, cadê o capacete? Ah, gente, o cara ainda tá Gente Deixa eu ouvir um barulho aqui, misericórdia Acho que é o cachorro, eu tô com medo já Tô ficando com medo O capacete é na mina, eu já vou jogar pre... Na vida real Na vida real não tem como comprar livro Não tem como comprar mais essas coisas Entendeu? Porque o Servidor é pirata Não é o original da Disney Ó, oh, vi, 120 moedas Vou Iceberg. Cadê? Vou beber uma água aqui, né? Gente, precisa da cor azul. Derek. Meu Deus, ah, o pinguim louca entrou. Precisa da cor azul, gente. A cor azul e puff azul que é sucesso. A Coa azul. Se você não tiver o Proof Azul, vem sem Proof mesmo Treino Lucas, Calmo Silva, vou entrar Conecte-se conosco Como assim, não tá funcionando? Ah, precisa ter cinco pinguins azul, entendeu, gente? Será que o iceberg não tá virando? Tem quatro azuis com um puff azul. Só esse daqui que não tá com puff azul. Vou, ver, vou pe pegar meu puff, ok? Pode pegar que a gente vai esperar. Gente, porque a gente não tá conseguindo. Será que o iceberg não tá disponível? O SBR não tá disponível, então a gente não... Ah, ele não vira, o SBR ainda não vira, gente. Então por que a gente tá fazendo isso? Então a gente não precisa fazer isso. Vamos, vamos gerar pro meu igru tentar pegar o selo de 10 pinguins no meu igru. Vamos gerar Vamos gerar o percurso, já que não vai virar Olha o copo de água, me chamou ali Mas a gente queria virar, não selo, entendeu? Tá, então vamos com Ó, oh, não tô entendendo gente Tá, ah, o selo tá disponível O que não tá disponível é o iceberg não virar Então bora chamar mais gente, mais gente Vocês fi ficam, ficam no, no iceberg que eu vou chamar Lucas Vargas, mais um Lusca. Mais... Nossa, até buguei aqui. Mais um Lusca. Ô, oh, tanto de Lusca, hein? Estamos no... De Lucas, e aí, bom, cheguei agora. Vou logar no cubo Pinguim, mas que serve? Tu tá eu estou no servidor ventilador. Já volto. Sou cooperação na conta da minha mãe. A Irene, ué, tem Irene Lucas. Pior que eu tô banido. A Celia tosta. O Hit, o Hit perguntou se... Perguntou assim, tu é gay? Não. Mesmo se eu fosse, eu não ficaria com você, entendeu? Já que você tá perguntando. Eu sou vi, tá, gente? Acho que eu buguei. Meu CP bugou. Que pergunta é essa? <risos> Manda salvo. E o which Tz. Salve pra você? Eu já tô no igru. O eu tá no meu igru? Calma, gente. Qual cena a gente vai fazer primeiro? Do igru ou do iceberg? Estou online, estou vendo o celular e jogando no PC da minha mãe Ai gente, não vai dar pra fazer esse selo Olha o outro ali, é, dizendo trabalho Vamos pro meu grupo gente Bora pro meu grupo que é mais fácil 10 pinguins No meu grupo 10M não, 10 pinguins, tá? Tá funcionando, o iceberg não vira. O iceberg não vira, gente. Que é isso, gente? Uma só tem esse tanto de pessoa. Uma, duas. Alguém me... me tira da geladeira. Tem quantas pessoas aqui? Um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem 7. 4, 5, 6 tem 7, gente. Vou chamar mais gente. Todo fica aí. É né, um meme <risos> a ah, gente, desculpa, era um meme Desculpa, me revelei sem querer Eu pensei que não era meme Tio Bito, salve pra você Quem tá lá no centro Vou ter que sair da live Lucas Gabriel Soares vai sair da live Salve Fel, salve Tio Bito Acho que precisa de mais pessoas Vou compartilhar a live com meus amigos Boa Celia Tosta serve tu tá lucas é, gabriel soares calma lucas eu, tô, eu não tava vendo o chat 10 pinguins tá tão bugado 110 10 do meu grupo gente se tem ter não, pera, eu estou, eu estou, ai meu Deus Ai gente, vocês estão me deixando nervoso eu Estou ao vivo No YouTube 10 que No meu igro Sai daí, pingo Poi. Eu estou no ventilador, gente Ô, Lucas Gabriel, desculpa se eu não te respondi Aquela hora o Lucas Vaga tá entrando Gente, já tem quantas pessoas no, no meu grupo Avisem, me avisem Mano, o cara mandou um cu ali, gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Tem 9! Tem 9! Gente, deixa like no meu igru, gente. Que isso? Ó, eu gostei. Só tem 9. Chama mais um, gente. Eu vou chamar, vou chamar. 10. Ai... Dez pinguins no meu igro Por favor Pesquisa Pelo menos Gente, calma que eu sou lerdo o servidor vai reiniciar? Gente, o servidor vai... Gente, caiu Ah, gente, eu não acredito, gente Não, no meio da live, sério que o Clube Brasil fez isso Não, gente, eu não acredito O Lucas Gabriel ainda tá na live, gente. O servidor reiniciou. Mano, fala God e o Sop. ventilador. Estamos no ventilador, ah, gente. Nós caímos. Acho que vai não vai dar até para terminar a live. Caímos, gente. Será que vai voltar? Alguém se é, apareceu, se inscreveu aqui no canal? Agora se você doar chupa esse chat, vai aparecer no, no, na tela, mas eu não vou conseguir ver. acabou de chegar na hora que o Clube Ping Brasil caiu. Oi gente! Pedro Lucas Carro no Silva, já tem, tem, tem tanto gente com o nome de Lucas que a gente pode fazer um grupo. Ué, o, o servidor já voltou, gente. Isso tinha que acontecer no meio da live. É um bug para isso, o novo jogo, o nome é Fizenal. baixa lá, é bom. Todo mundo pensou que era banimento. Noni, entra aí com nós pra gente encerrar a live. não, eu vou continuar no, no ventilador porque ventilador é o mais cheiro E eu gosto da aglomeração, entendeu? Deixa o Noni entrar. Que o Noni, noni consegue reunir mais pessoas. Que Noni é menos. É o Noni é, tem mais pessoas, tem mais amigos. E eu que sou fropado, caiu na pegadinha. Fiz a, meu Deus, meu Deus, que senha longa. Faz live amanhã de novo à noite Porque eu já vou Estar desbonhinho Estou no ventilador? Sim, estamos no ventilador Quem é que está na live? Alice Alice Como é que é o nome? Alice de Yokoi Está na live, muito obrigado é essa aqui, O unha já 233 Gente, aí. No YouTube. Gente, vai todo mundo pro meu igro Não chega aí pra tentar reunir a galera no meu para pra gente ganhar o selo de 10 pinguins. Entrando mais na geladeira, e aí? Oi, Ali CP Vou chamar de Ali do IGRU. E aí, pessoal? E aí, sou o Piku, que tá em Speed xD É vocês conseguiam o fundo de Rockpoint? É, foi acho que foi código, né, gente. O P3833 Mandou aqui umas cartas pra mim Muito obrigado Qual o código? Eu nem lembro Nem lembro Desde o canal Eu nem lembro mais Então, gente. Ó. Vamos, Ed, ter... Cadê o nome Eu tô esperando o gente gente. Gente, tá muito bugado né, né? no no centro. Essa festa do Igru está ao máximo. Gente, é ah, o PC Siqueira, gente. Até o PC Siqueira tá aqui no clube Penguin Ah, alguém me avisou aqui na live Finalmente, né? Ô, Loco! Cadê meu selo? Cadê o selo? Foi dobradiado. Ó, oh, o None entrou Te ajudando ajudando de novo cadê gente cadê o selo tá bugado então vamos reunir acho que agora dá vamos vamos pra iceberg oh não gente aglomeração não vamos pro dance clube vamos pro dan dance clube dance club eu vou ser indeciso Vamos pro Dance e clube, acho que agora dá É 25? Calma gente, calma gente A Lívia, olha eu aí Oi Lívia Aumenta o zoom, Fel Aumenta o zoom aonde? Acho que tá bugado Porque a sua canha é tão escura? porque a luz do quarto aqui queimou tem mais de dar pegando igru, olha aí eu enzo nadai br eu sou o Enzo Nadai Gente vamos qual é o selo que tá funcionando qual o selo que tá funcionando Deixa o like no meu igru tá gente Vamos fazer o mais famoso aqui do Clube Penguin Cadê, gente? O selo não tá funcionando. Olha só que o selo que eu conquistei, o King ainda não é amigo, né? Pensei ser Siqueira também não é, esse aqui também não é. Vamos, Dance Club. Cadê? Ó, oh, salve pro Noni. Ah gente, eu não acredito, eu não acredito. Nem um selo de 10 pessoas sorrindo, né? Vamos selo de árvore, gente. Vamos tentar todos dance.. Dance clube. Dance clube, né? Quem desse clube aí, ó. Vamos pro dance clube, todo mundo. Vamos, 25 pinguins no dance club, a gente consegue Agora eu acredito que a gente consegue Tinha muita gente no igru Pedro Luca, Carro, Romo Silva Vai pro meu igru, a gente não tá fazendo invasão de grupos ainda Mas na outra live a gente faz invasão de grupos. A gente tá tentando conseguir o cedo Há quanto tempo a live começou? Começou já faz mais de uma hora uma hora e 15 minutos, a gente tá quase terminando. Eu estou indo. Vamos pro dance. Todos dançando. Vamos pro dance clube, gente. Bora gente, vamos dança, gente. Meu povo, tem gente bugada ali. Eu acho que eu tenho essa árvore, eu acho que eu comprei Olha, você está é, escutando um moguel, não estou conseguindo escutar porque eu tô sem som Gente, já vão colocando a roupa de árvore, que está no, disponível no catálogo É um segredo do catálogo, é só você ver no vídeo Eu não sei também, eu não lembro mais também Vou dar um like aqui numa música do moguel A LCP você recebeu o que agora? Tipo, eu não recebi nada Vou diminuir a qualidade aqui Pra ser mais rápido Tá, tem, tem pouca gente dançando tem Alguém... O Noni, por favor, chama. None nosso moderador. O Três Dani, tchau, vou jantar. Por que? Vai jantar. Divide essa janta comigo. Para que seja um hoje delicioso. Olha o Gato Cheque. Chegou, né? Finalmente, né, Gato? O que será que ela recebeu, gente? Eu não consegui dar like aqui. Olha os nomes que o povo o povo gente, vocês estão criando cota fake para adicionar aqui olha os nomes do maluco aqui gente misericórdia Olha, já tem gente com de árvore bora conseguir os dois selos juviana vem brincar comigo né Ah, eu só posso, eu só posso gostar de, de uma vez, você, você é o None do canal Noni? O cara, os caras nem ligam pra mim, ligam só pro Noni. Você chegou muito atrasado Porque a gente já está quase terminando Falta 25 minutos para a gente terminar é 25 eu acho que é Eu também não ganhei o selo Pinguim Lucas Vamos fazer uma invasão de árvore Aonde você? Quem é você, Lívia? Vou no centro falar porque o senhor pegava a água e tá no nosso clube. A gente tá com 21 likes agora eu Muito obrigado quem deu like É muito importante também A quem se inscreveu Muito obrigado também, eu não vi é, Eu tô streamando pelo Streamlab Que agora quando você se inscreve Aparece na tela, mas eu não vejo Mas aparece seu nome na tela Quando você seja membro do canal Aparece também Quando você faz uma doação também aparece Quando você doa um super bate-papo também aparece Gente, tá muito Tá ficando muito bugado Conseguimos! Conseguimos! Só falta o do nosso clube Conseguimos, gente, conseguimos Conseguimos mais um Todo mundo dançando, gente, pelo amor de Deus, vamos conseguir esse selo de 25 Gente, tem abelha aqui, ó Gente, tá bugando, tá bugando Ganhamos o selo da árvore Volta agora só do dan dançando com 25 pinguim Tem quantas pessoas... Gente, alguém chama, alguém chama porque se eu sair o povo vai atrás de mim. Fala que eu tô a vivo. Quem pode ir lá no centro. Diz que eu tô ao vivo e que tá acontecendo. O Lucas disse alguma coisa aqui, ó. O Lucas. Achei... Gente, Noni, ajuda o Lucas. <risos> me ajuda, Noni. Ó, o Lucas, você vai no catálogo. Tá escondido. Essa roupa d'árvore, você vê no meu vídeo e volta aqui, tá escondido. Oh, o gato cheque entrou. Nossa, o nosso nome já sabe: um, do... oh, gente, essa, essa pessoa que tá parada. vocês que não ganharam nada porque tá bugadão, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, gente, gente. Meu jogo tá lagando, qual servidor? Bem A Nodilis Picante, oi Passando aqui, boa live Muito obrigado Nodilis Picante Como que consegue a roupa da árvore? Ela é, a, ela é rara Ou algo do tipo A roupa da árvore tá no catálogo E você consegue nos segredos Do catálogo aqui no meu canal Só vocês verem lá que eu não lembro onde tá Que serve é esse, foi o Brian, É o ventilador? A Lívia já respondeu. Muito obrigado, Lívia. É um segredo do catálogo. Sou Lucas. Vê que, que tá. Gente. Escreve direito, gente. Todo catálogo tem servidor ventilador. Tem que ir na parte. quebra e Clicar na árvore de direita. Pera aí. Pra mim, você não tá aparecendo. A árvore tá no braço direito do Twink. Tamo no ventilador. Gente, a gente não vai conseguir esse selo dançando. Ó não picante, compartilha aí a live também aí ó no twitter não a gente já tá terminando mesmo né mas falta 20 minutos só gente gente gente eu vou eu vou eu vou lá eu vou eu vou aqui fora gente conta com beleza quantos pinguins tem Aí eu falo que ah, tá todo mundo no dança clube e o povo vai entrar na loja de pinguim Muito deboche desse povo, hein? Vamos, gente, continua dançando Será que a gente vai conseguir? Gente, já me arranja... Mais um selo pra nós conseguir aí, se a gente não conseguir esse, hein? já me fala outro selo. O selo sorrindo não tá funcionando, né? Já falaram aqui na live, minhas costas já tá doendo, gente. mim, vou ir pegar a, a árvore. Será que tu espera pra quem não, quem não pegou o selo? A gente espera. Pois é, Nani. Saiu, tá não vai dar, gente Poxa Todo mundo continua com roupa de árvore Para as outras pessoas conseguirem Ó, oh, quem mandou? E aí, Fabrinho Fopicos Salve, poxa Abelha, tu não ouça sair panqueca com dois N, muito obrigado, Poxa, por assistir a live. É, eu acho que a gente não vai conseguir, gente. Vamos desistir. Vamos pro próximo selo. Gente, alguém pesquisa aí o próximo selo pra gente. O selo fácil. Ah, mano, tá mandando cu de novo aqui, ó. Coisa feia. Já deu o selo. Como assim já deu o selo e eu não ganhei? Onde fica a roupa de árvore pra comprar? Eu nem, eu nem lembro. Aonde acende o isqueiro pra eu te ver? Só vejo animado vai sair. Por que você saiu sorvete? vontade tá de comer o sorvete agora. Eu não sei, gatos. O Mogu o cara, vou ter que ir a Deus. Gente, não me fala a Deus. Vou me inscrever, obrigado. O Nani vai me mandar uma dessa Olha no seu livro de selos. Vou ter que olhar, né, gente? Vou ter que olhar. Turma da árvore. É em atividade. Vamos pro próximo selo aqui, deixa eu ver. Esse aqui a gente não vai conseguir, Gente, eu vou fazer uma surpresa depois. Com todos que estão nessa live, hein? Quem ficar até o final da live, eu vou fazer uma surpresa depois. Vai ser incrível. É, eu acho que não tem mais selo, gente. Cadê o selo, gente? Não tem. Ah, tinha um do iceberg, tinha... Pinguinado Gacha, e aí Fel, oi Pinguinado Gacha, como é que você tá? Amanhã eu volto no canal, valeu mongol, moguel <risos> 2018, gente, alguém explica aí como pegar a roupa da árvore, porque eu não sei Mano, qual loja que tem a roupa de pinheiro escondida? Ô Lucas, eu não sei, Tá é no catálogo da loja Pinguin O sorvete saiu, eu não sei, gato José, oi José José, bora fazer a missão de juntar 10 pinguins no dojo? Pe pegue a skin do ninja preto, vai no dojo. No catálogo, ele um pinguim, está na mão da bailarina. Tudo bem? A roupa é segredo. Beleza hein? Vou sair mais. Ah, o, quê? o que? Porque é as pessoas estão falando palavrões e estão sendo banidas. Tô lendo o chat, viu gente? Eu vou lendo no chat Valeu, Diogo None tá passando mal ali A aglomeração, onde eu tô falando Vocês pinguim tão aglomerando Gente, não, não vai dar, né? O pior é do, do clube, é o pior é do iceberg, são 30 pinguins, O do dance clube pelo menos é 25. Gente, eu vou fazer essa surpresa aqui na live Pra vocês Cadê, gente? Carrega a Gente, tenta chamar a galera lá pra lá Pra gente continuar, pra tentar Fazer Vou aqui dotar um puff marrom Com o nome Sorvete Animado Não vai dar pra escrever animado Qual é o próximo? O, o Moguel ainda tá na live? Vou pro próximo Vai ser aleatório as o escolha Vou colocar todo o nome do, do povo que tá na live. Pode ser.. Aislim CP. É com. Ah não, é com. com Y Não, com I. Coloca meu nome. Coloca aqui Eu já tenho do gato T-verde Pinguim Pinguim Lucas Muito obrigado Essa é a minha forma de homenagear vocês Por estarem nessa live Deixa eu ver o próximo Tem pouca menina, né, gente? Copo de água. Pico aqui. O que tá acontecendo? Calma aí. Vou colocar um roxo. cookie que é cookie Oi, Pinguinado Gacha, tudo bom? Não, Pinguinado Gacha, não te deixei no vácuo, eu falei com você você não deve ter escudado, você deve ter saído vou colocar noni None Rosinha, O próximo, deixa eu ver. Como é o nome do cara? Manda no chat, gente. Sou o nome. tá com Sky O Sky tá pedindo Nossa, esse cachorro é caro, hein? É o Fopicos Fopicos, deixa eu ver Volta o furo fecinho, né? Deogo, Deogo, copo d'água, eu já coloquei o seu. Deogo. Coloca meu nome de Nina O oh, copo d'água, já coloquei Vou adotar, deixa eu ver Um preto, deixa eu ver Nina Nina é o nome do coelho Tá aqui de casa João Viana Gente, quem, quem não colocar depois Eu vou colocar no Puff Multicoin hein? E no Puff Dourado João Viana Cienzo tá bom, copo de água vou colocar vou colocar o seu chenzo maldi mas eu coloquei o seu copo de água mas eu vou colocar mesmo assim maldié Acho que é só isso, né, gente? Acabou Já tem o um nome quando o gato Já Olha, Luana, hora Canta moeda, Sempre conseguindo o bug do S Puff Vamos ver, ver as cartas aqui Ah tá Tem quantos puffs gente Gente eu vou conseguir o selo Eu vou conseguir o selo Salve Fel Salve pra você que eu não vi o nome Cadê meu selo O selo do Igru não tá funcionando gente Aê Proof Mania Consegui. Gente, geral que tá bombando. Consegui mais um selo, puff, mania, gente. Deixa eu ver como é que tá o iceberg. O bug do SSPuf nem funciona mais Gente, vamos tentar virar esse iceberg de novo? Ah, mas aí vai retirar a roupa da árvore, né? Gente, ainda tá carregando, o bagulho tá louco Corrigiram ontem, eu vi que corrigiram ontem na live O Moguel disse que vai ter que sair da live Obrigado, Moguel, já coloquei seu nome Gente, tá carregando, bugou? Oi Uichon, salve pra você Uichon A gente consegue? A gente não consegue. Tem pouca pessoa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, salve. Salvado. Oi, Não tem como virar um iceberg. Alô, na hora, disse retiraram boa parte da moeda de quem fez também. Quem é que fez também, que foi gatos foi gato, eu tava tô... Eu tava vendo o chat, gente, misericórdia. Vocês sabem que eu sou lerdo, eu tô lendo o chat ainda. Warling de CCP como você conseguiu crescer no YouTube? Eu também não sei, foi por causa do clube pinguim online Aquele que destruíram todos o clube pinguim Que ainda bem que acabou Vamos tentar Chegar a 30 pinguim no iceberg Se a gente não conseguir a gente acaba por aqui Vamos jogar o um meu CP Depois que terminar a live a gente joga Ou não, né? Que eu vou ter que ir, né Só dar uma saída um pouco Gente, como a gente não vai conseguir o selo Eu vou estar encerrando por aqui agora que já é então eu preciso lavar um pouco dos pratos ali, né? Que sobrou. Vamos selo da Festa Uniguru. A gente tentou fazer esse selo, mas a gente não conseguiu. Eu acho que não tá funcionando. O Dani disse alguma coisa ali, eu vou responder sim. Tem muita coisa que precisa resolver. É... Gente, dá mais dois likes aí pra bater 30 likes. Todo mundo manda coração, bora todo mundo mandar. Sky not for tchau, fel. Nossa, já vem dando tchau assim. Super Cubo Pinguim É, tem um Super Clube Pinguim também Se vocês querem vídeo, deixa aqui embaixo Gente, já viram isso? Já viram isso? Quando você se inscreve, você tem que manter as inscrições aberta. Aí vai aparecer seu nome, quando você doa Ninguém vai me doar, né? Ninguém vai assinar o canal também Ah, gente, também tem um canal da Arlene Yoki no Clube Pinguim, vocês também passe lá pra ajudar ela a conseguir as suas metas também. Vai no canal dela, o oh, mensageiro. Mensageira Mensageira É o MIGS Ó é o Migues aqui Ó gente Top Os Migues tá aqui gente O Migues. Não, eu tô dando oi pro, pro migues e ele fala oi noni É muito bom isso As pessoas me excluem, entendeu, gente? Eu amo isso, entendeu? O mensageiro tá mensageirando Leitinho mona... Que isso, gente? E aí, mano, e aí, salve pra você Estamos encerrando, gente Espero que tenham gostado é, Veja os outros vídeos do canal, tem. Depois veio o. Os servidores. X-Gutinho, salve pra você, meu querido. A gente tá terminando, vai ser o último salve então. X-Gutinho. vai ter filme do Sonic 2, que é.. Eu nunca assisti o filme do Sonic. Tem um servidor e meu do noni. Entra no meu servidor, que tá flopado. É tem do noni, os picantes do fã do fã, Shields e da Coquelândia. Uau, o bagulho é louco, gente. Acabamos de é de chegar a 1500 inscritos. Muito obrigado também por essa meta. Finalmente, né? Depois que eu perdi 300 inscritos, a gente chegou de novo. Depois de sair, porque a gente ficou bugado. É como é o Laser LZ Fox. Salve pra você! Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Não vai ter volta. Tchau, gente. Tchau, pinguim. Tchau, gente. Vai ter o filme do Sonic 2 de abril de 2022. Eu vou assistir. Salve pro Lazy Fox. Eu disse, salve pra ele já. para pro lz Fox. Salve pra todos. A próxima live. Nos esperam. Vou fazer a próxima live quando eles consertarem esses bugs. E o iceberg tiver bom. Já vou mandar pra eles. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou encerrar a live. Se não fosse a sua live, não queria saber que votou. Fiquei muito feliz.